Olá, eu sou a Luciana Santos, direto aqui da Dianética Essa, então unidade do Pé. E bom, a gente criou recentemente a série dos cursos para o melhoramento da vida, que são cursos como esse aqui. E eu tô mostrando um pouquinho das informações do curso Como se Motivar, sabe, motivação. É algo que você tem que ter aí todo dia como se fosse uma alimentação. Só que é alimentação da alma nesse caso, né? E já falei algumas coisas que esse curso fala, não falei todas. Vou dar algumas dicas e a de hoje será qual é a única forma de resolver um problema. Mas antes de falar sobre a única forma de você resolver um problema, eu vou adiantar para você algumas informações que tem esse curso. O que você pode aprender nele? Como a vida é um jogo. Você sabia que a vida é um jogo? Pois é. Aqui, nesse curso, você aprende sobre isso e faz exercícios para elevar a sua capacidade de lidar, de conduzir as coisas na vida, com essa capacidade de ver e saber que a vida é um jogo. Uma outra informação muito interessante é como que o atraso de vida se conecta com tarefas não feitas tarefas feitas pela metade e trabalho atrasado. Então, como que você resolve essas coisas? Tem qual é a origem disso e qual é a técnica para que você resolva. Especificamente no livro, no livro, especificamente hoje, nesse vídeo, é, tirado aqui do livro, você vai saber qual é a única forma de resolver um problema. E a resposta é muito simples e eu vou te dar uma definição muito diferenciada. O texto chama-se Onde está? A importância de confrontar. Está na página 47 desse curso, como se motivar. A importância de confrontar. Quando eu falo importância, eu estou falando de dar atenção para algo. Algo que tenha valor. Isso é importante. Se você parar e pensar em algo da sua vida que é importante, observa que essa. Pessoa, essa coisa precisa de atenção porque tem valor, né? E a importância de confrontar é você dar atenção porque tem valor confrontar. Quando eu falo confrontar, não é afrontar, não é brigar, não entendeu? Não é isso? Tem uma definição no livreto de comunicação. Tem a definição aqui também no curso Cons Motivar. Livreto de comunicação de Jane está em tá? Confrontar é estar aí e perceber. É estar aí, a capacidade de estar confortavelmente aí. Estar aí, confortavelmente. Sem vacilar e evitar. Como seria estar aí confortavelmente? Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você. Eu tô aqui, tô aqui sentada na cadeira, aqui na sala, que a gente usa também para terapia da dianética, eu tô aqui simplesmente falando com você. Eu poderia estar aqui, mas não estar aqui, eu aqui preocupado com alguma coisa, com a minha filha com qualquer outra coisa, com a situação do Brasil situação do mundo, enfim se você está em um lugar falando do seu corpo mas a sua mente está presa em algum lugar isso não é estar aí então por isso confrontar é a capacidade de estar aí e perceber confortavelmente sem vacilar ou evitar pensa no desastre que você pode causar por não estar aí por não estar confrontando, por não perceber. Imagina que você não percebe um falso amigo, um futuro sócio, uma futura esposa, ou um esposo. Imagina que você não percebe, você não está aí e não percebe. Ou de repente você está com alguém que está de alguma forma atraindo a sua confiança. Quais são as consequências de você não confrontar? Qual vai ser o resultado disso? Então, a definição de confrontar é estar aí e perceber confortavelmente, sem vacilar ou evitar. O que é vacilar? Bom, o um dicionário Geraldo Matos Júnior da FTD diz que vacilar é você perder o equilíbrio. Então, se eu tô aqui e de repente, ai oh, meu Deus, não quero mais fazer esse vídeo. Perdi o equilíbrio. Certo? Se eu perdi o equilíbrio, significa que eu perdi o estado perfeito da minha mente. Então, se você está passando por crise de ansiedade, se você está numa depressão, se você não consegue tirar sua atenção de um problema, se você não consegue focar no que precisa, se você precisa estudar, se você precisa trabalhar e não consegue focar, tudo isso é uma forma da mente não estar no estado perfeito. Então, significa que você não está totalmente equilibrado e equilibrado. E significa que alguma parte da vida você não está confrontando. Por esse motivo, é importante você conhecer as ferramentas do curso Como Se Motivar, para que você tenha uma motivação de resolver qualquer problema que você tenha na sua vida e atingir as suas metas. E esse foi mais um vídeo aqui da série é, dos cursos de para o melhoramento da vida Scientology. Então conheça, aqui na unidade tem, esses cursos eles são presenciais. A gente tá aqui no Tatuapé. o WhatsApp é 11-2094-4214 e o nosso site é www.dianeticadobrasil.com.br barra bio, para você encontrar a gente nas redes sociais. E até o próximo vídeo que é toda sexta-feira.